E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui um Ford Mustang Shelby GT500KR Esse é um dos carros mais raros do mundo E ele foi produzido obviamente pela, pela Ford em parceria com a Shelby E bom, esse carro tem um motor V8 7.0 litros é, São exatamente 7.010 cilindradas, tá? É naturalmente aspirado. Ele é tração traseira, obviamente com quatro marchas. Ele tem 406 cavalos a 5.562 RPM. Temos também 624 Nm de torque a 3.169 RPM. Aqui no jogo, obviamente, é... não vai ser exatamente a vida real, mas ele está o mais preciso possível. Ele tem apenas 1.608 kg, que por tamanho dele até que é bem leve. Então é bem capaz dele virar um, um temporal aqui na nossa configuração de pista. Então galera, esse foi a apresentação do carro aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Ah, e não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Então vou ficando por aqui e fiquem com o vídeo.